E aí galera, beleza? Como é que tá tudo em ordem? Felipe Açúcar live aqui com vocês, finalmente aqui, Instagram atualizado Vamos ver se não aparece nenhum problema por aqui, se, se eu não desconecto do nada, porque esses dias eu tava aí tentando me conectar no, no Instagram live E tava desconectando do nada, assim, essas coisas assim de louco, fala aí pessoal que tá entrando Crissa Vale Valle Bermonte, bem Messias, firme e forte aí sempre nos lives. Anderson, fala aí, Brian, como é que tá? E aí, Sebas? Que mais louco, tô bem? <risos> Tudo beleza? Então, galera, fiz aí com vocês... Uh, colo... Deixa eu tirar essa música aqui rapidinho, aqui baixar um pouquinho. Fiz aí a proposta de fazer qualquer pergunta para mim para responder aqui no Instagram para vocês, ok? E na medida da conversa aqui vai saindo mais assunto, mais perguntas, mais dúvidas, mais conteúdo aí para vocês, beleza? Fala aí, Alex Vidal, Catita, César Magalhães, Josh. Fala aí, tudo em ordem? Valeu aí pela presença de vocês aqui no live. Hoje eu estarei respondendo várias perguntas em geral, ok para vocês. Então quem quiser fazer pergunta, como outras pessoas já deixaram aí as perguntas, só é clicar na interrogação que está aí do lado da caixinha de comentários e fazer a sua pergunta, beleza? E eu estarei respondendo aqui para vocês. Eu conectei um pouquinho mais cedo para testar aqui a conexão, né? Para ver se está tudo em ordem, está tudo beleza? Para a galera aí se, ir chegando aí já se organizando, né? Como é que vocês estão? O que é que aprenderam essa semana? Palavras novas? Seriado novo? Filme novo? Gente nova? Cidade nova? Planos novos? Conta aí. Ah, nossa, uma sede brava aqui. E aí, pessoal, pessoal, belezinha? Como é que tá? Eduardo, José, Miguel Cardona. E aí, você? Beleza, cara? Tava vendo seu comentário aqui sobre o curso completo, cara, morrendo de rir. Boa energia, valeu. Bacana isso. É muito bom porque a energia positiva atrai energia positiva. É impressionante. Como tem vezes que você chega em lugares que as pessoas são super baixas de energia. E você fica, nossa, caramba, que, que pessoa que tá tirando minha energia, sabe? Eu quero estar tá longe dessas pessoas. Não é o caso de você, você é uma pessoa bem animada, bem bacana, da hora. Então, galera, deixem as suas perguntas em geral aí, o que vocês quiserem perguntar, ok? Esse live vai ser, pergunte-me o que quiser, ok? O que você quiser perguntar, pergunte aí, não aqui nos comentários, mas você, do lado dos comentários tem uma caixinha, onde você clica na interrogação, e você faz a sua pergunta, ok? Então, 8 horas em ponto. Vamos começar aqui a responder algumas perguntas do pessoal. Ok, vamos lá. Olha aí, Ruben. Ah, Felipe, um pouco chato. Um pouco chato. Eu acho que você está usando essa palavra como se fosse aburrê Mas nem sempre vai ser a mesma coisa, ok? Eu acho que você queria... Usa aí, tipo, Felipe, um pouco entediado, tipo, ah, aqui, tipo, ah, entediado, sem vontade, porque eu tô esperando a prova, o resultado da prova do self -Brice. Ok? Beleza? Galera, é o seguinte, vamos lá, ok? Vamos responder perguntas aqui com vocês, eu vou fazer esse live bem rápido aqui, 20 minutinhos, 30 minutos, eu sempre passo mais tempo. Ok, vamos lá. Nossa, tem um montão de perguntas. Caramba. Ok. Vamos começar por essa aqui, quando você vem para Costa Rica, ok? Quando eu irei para Costa Rica, meus amigos e amigas da Costa Rica, ticos e ticos, pessoas que eu quero tanto do meu coração, eu estarei na Costa Rica em dezembro, ok? Esses são os planos, passar um tempo aí, pelo menos passar o Réveillon na Costa Rica, ok? Passar o ano novo. E olha só, perguntaram aí quando é que você vai para o Chile, em três semanas eu estarei no Chile, em Santiago. Provavelmente eu vou fazer alguns encontros aí com o pessoal. Galera animada do Chile, entre em contato comigo, se você está em Santiago, para a gente fazer um encontro de português, ok? Vai ser uma coisa bem descontraída, bem relaxada assim, tomar uma cervejinha e conversar muito, beleza? Vamos lá. Então, respondido aqui quando você vem para Costa Rica, dezembro, outra pergunta. Ah... Ok, quando você vai vir para Santiago? Ok, eu acabei de responder essa. Pessoal, pode fazer as perguntas aí do lado da caixinha do comentário, ok? O que Felipe curte mais? Chá, café ou chimarrão? Nossa, essa é uma... Hum, eu acho que café. Acho, eu acho que café porque é tipo uma coisa mais fácil assim, de consumir, imagina. Chimarrão... Eu parei de tomar um pouco de mate porque estava acelerando muito meu, tava dando taquicardia, taquicardia, assim estava, estava muito acelerado. Então deu uma parada com chimarrão, mas praticamente todos os dias eu tomo o velho cafezinho colombiano, que é uma maravilha, OK? Fala aí, Ruben, Fábio, que tá entrando por aí, é Luiz Lopes, quem mais tá entrando por aí? Ronnie, Lady, Esmai. Fala aí, Esmai, outra vez por aqui, que bom. Bom ter a presença de vocês aqui, ok? Vamos lá, mais perguntas? Ah, ok, olha só. Passarei três meses. três meses no Brasil fazendo voluntário. Voluntariado. Onde você me recomenda ir? Depende, sim, ou seja, cada pessoa tem um gosto diferente. Eu, particularmente, gosto muito do sul do Brasil, sendo que o nordeste do Brasil tem a fama. De ser um pessoal mais amável, mais acolhedor, mais animado, entendeu? O pessoal do Sul é um pouco mais quieto, um pouco mais ali, tipo, uh, não é tão, como falam aqui na Colômbia, confiaçudo, assim como de amigos, bem na minha casa, não sei o quê, como as pessoas do Nordeste. Então, cada um aí dependendo da sua preferência. Vamos lá, mais perguntas chegando por aqui. Quantos anos você tem? Mas vocês têm uma curiosidade de saber a minha idade, né? Meu boné é de que. quita. Tira uns 5 anos, meu. Okay? Eu tenho 31, ok? Agora em outubro, 32. Vamos lá, próxima. Quando é que você vem pro Chile? Ok, no Chile eu estarei em 3 semanas, ok? Segunda semana de julho eu estarei no Chile. Perguntou aqui, Edits. Edith. Você faria uma viagem mochilando com seus alunos? Uh, não sei, eu sou muito independente quando estou viajando, eu gosto de fazer as coisas da minha forma, eu sempre estou acostumado a viajar sozinho, então se uma coisa tá boa para mim, maravilha, se tá ruim, se eu tomei uma decisão negativa, eu fui o único prejudicado, então não tem nenhum problema. Eu não sei, eu acho que seria outro tipo de viagem. Poderia... Poderia viajar, não sei, não sei. Eu nunca viajei com mais de uma pessoa por muito tempo. Eu nunca viajei com ninguém assim, tipo, uma semana e meia, duas semanas. Então, eu sou, tipo, solo, mochileiro solo. E sempre acompanhado, né? Sempre que você viaja, você conhece muitas pessoas. Vamos lá, vamos lá. Mais galera que está entrando aí, pode deixar as perguntas aí do lado do comentário, ok? Ok, uh, você vai ficar em hotel ou casa de amigos? Ok, geralmente eu gosto de ficar hospedado, hospedado em, em hostales, em albergue, porque eu conheço mais pessoas, fico mais tranquilo, tenho mais liberdade, ok? Então eu prefiro assim. Ok, vamos lá, seguindo aqui as perguntas, galera, manda aí, pergunta rapidão. Quando em Buenos Aires? Perguntar aqui, em Buenos Aires estarei em julho, agosto. Em setembro, começo de setembro eu estarei em Buenos Aires, ok? Espero ver vocês outra vez no encontro de português que a gente fez. Foi muito bacana, muita risada. E a galera de Buenos Aires, nossa, muito bom. Eu até gravei um vídeo falando sobre a minha segunda experiência uh, indo para Buenos Aires já falando espanhol. né? Quando eu fui para Buenos Aires a primeira vez, eu não falava espanhol. era uma... Foi uma experiência super negativa. Mas depois tudo se ajeitou quando eu fui com a melhor atitude falando espanhol. Vamos lá, próxima. Maria, quando você vem ao Brasil e ao Rio de Janeiro? Eu estarei no Brasil em outubro, ok? começo de outubro eu estarei no Brasil, ou final de setembro, em São Paulo e no Rock in Rio. É claro, no Rio de Janeiro, né? Vamos lá ver umas bandas de rock pesadas assim, da minha infância para eu gritar como um louco. Vamos lá, vamos lá. Mais perguntas por aqui chegando. Valeu, galera, que está participando. <risos> Ei, você, que é isso, cara? Fazendo essas perguntas assim tão pessoais aqui na internet, cara. De qual país é a sua última namorada? Namorada, namorada. minha última namorada foi no Brasil, cara. e Com uma relação super aí amorosa, super. Uau. Tava quase que me casava já. E depois eu resolvi mochilar pelo mundo e tudo acabou, né? eu fui fazer minhas viagens e depois disso a vida deu uma, uma reviravolta totalmente diferente. Ah, aproveitando aqui, eu queria perguntar para vocês, vocês gostariam que eu fizesse um live aqui só falando de viagens? Só falando sobre experiências, sobre dicas que eu posso dar para vocês das viagens que eu fiz tanto na, na Europa como na América Latina? E na Ásia, se vocês gostam dessa ideia, eu poderia gravar em um live respondendo várias perguntas para vocês, ok? Dessa mesma forma que eu estou respondendo aqui para vocês. Vamos lá. Pa, pa, pa, pa, pa. Quando em Uruguai, quando eu estarei no Uruguai? Não sei, faz muito tempo que eu fui no Uruguai, mas eu gosto muito do Uruguai, muito bacana. Tive boa experiência com as pessoas do Uruguai, maravilha. Muito bacana. Ok, a galera tá pedindo vídeo sobre experiências viajando pelo mundo, né? É coisa que já tem o quê? Quantos anos que eu estou viajando já? Que eu não estou no Brasil. Eu fui embora do Brasil em 2012. Sete anos viajando. Nossa. Ou seja, não tem um coisa material assim. Tem uma minha moto aqui, mas vendo, vou embora. Essa é a coisa simples. Ok, outra pergunta. Uh, como se diria el, me gustas, porque acá usam o gostar refiriendo se a personalidade? Ah, ok, tipo, se você quer falar que uma pessoa... Se, se, se, se, se você quer falar eu gosto muito de você, tipo no sentido de eu quero ter mais alguma coisa com você, então você falaria eu gosto muito de você, ou seja, para ser mais que minha amiga, para ser mais que meu amigo. Mas se você falar, eu gosto muito de você, tipo, por quê? Porque essa pessoa é divertida, porque essa pessoa gosta de conversar, ou, ou porque essa pessoa conectou na mesma hora. Então, quando você fala, eu gosto de você em português, não quer dizer que é tipo, eu te amo, meu amor, não sei o quê. Porque quando eu falei aqui na, na Colômbia, é, me gustas, a menina ficou, eu até falei isso no vídeo, a menina ficou tipo, ai, como assim? ou seja, eu não sabia, não é, que, como que me gusta, como que eu te gosto, e, e eu como, é, é, é, é, é, não é, não é isso que eu estou falando, é tipo, me caes bem, ou seja, cuidado, ok? Vamos lá, próxima. O que é biche? Biche? Será viche? Será com v? Biche? Como biche, Como de viche Maria? Como que o? É tipo, começa a chover bem muito assim. E eu falo, Vixe, caramba, que chuva! Ou quando alguma coisa quase aconteceu, eu falo, Vixe, quase, mano. Vish! Ok? Ok, vamos lá. Perguntem aí do lado do comentário, ok? Na interrogação. A gente tem mais 10 minutinhos para responder aqui várias perguntas de vocês. Nossa Senhora! Caramba, tem muita pergunta! Tem muita pergunta. Ai, caramba, deixa eu ver aqui ah... Quando você estará em Bogotá A gente precisa de um encontro de português Se você é de Bogotá, entre em contato comigo Pra gente juntar um grupo bacana E fazer um encontro em Bogotá, ok? Porque eu nunca fiz encontro em Bogotá Eu só faço aqui em Meredin Mas entre em contato comigo E a gente pode começar a organizar alguma coisa Vamos lá Oi que pergunta, você quer ser meu namorado? Ah, ok, vamos lá. Just, entendo mais ou menos uns 70% de português, mas não consigo falar sem sotaque. Recomendações: Ok, se você entende 70%, você, você entende 70%, mas você não consegue falar sem sotaque do seu país de origem. Mas o fato de você falar com o seu sotaque faz com que as pessoas não entendam o que você está falando, porque se isso for o caso, aí sim tem um problema, ok? Você tem que melhorar a pronúncia. Pronúncia da palavra e depois o sotaque, que é tipo dar aquela polida no idioma, ok? para que você possa soar... É quase que eu falo soar. Fala soar mais brasileiro. Mas chegar no sotaque brasileiro 100% é muito difícil, ok? Muito difícil. Porque eu, como brasileiro, qualquer deslize, qualquer coisinha que você cometer de erro, na mesma hora, eu já me dou conta que você não é nativo. Você não é nativa você cometeu um erro, você falou, você cometeu, você falou uma frase, ou você pronunciou uma palavra, da mesma forma que uma pessoa que fala espanhol pronunciaria, ok? O que é sotaque? É el acento. Ok, seguindo aqui, mais perguntas, ok? Ok, é, Deobaldia Deo Abdiel, Será que é Abdiel? Eu sei. Felipe, fala aí, qual foi o seriado brasileiro que você mais curtiu no Netflix? Eu assisti 3% e eu gostei muito, até quando eu parei, eu fui no, no final da primeira temporada, e daí eu parei porque eu estava ocupado com outras coisas e eu não continuei a ver os vídeos, mas 3% é bacana. Eu fiz uma publicação no blog com oito seriados muito bons, inclusive está aí nos highlights, dos destacados no meu perfil no Instagram você pode encontrar seriados em português ok clica lá e pá, você vai encontrar várias coisas Joel what is sotake? it's the accent it's how people talk okay I have the struggle I understand Portuguese but I can't speak the language okay o problema o problema ou seja primeiro é a compreensão ok primeiro você compreende o idioma depois você fala o idioma mas para compreender o idioma, você tem que escutar conteúdo no nível mais baixo que você possa entender, para depois você começar a aumentar um nível, ok? E com o tempo você vai começar a entender muito mais, isso é inevitável, ok? Felipe de Que Travas em Susbiases, ok? Eu vou responder isso aqui, porque tem muita gente que pensa que o que eu faço aqui na internet não é meu trabalho, né? é tipo um hobby. Mas eu tenho um negócio por trás do que eu faço na internet, okay? Eu dou aulas de português aqui no Instagram, no YouTube, no blog também, nos e-mails que eu mando para vocês, nas mensagens para o WhatsApp também. Mas eu tenho um curso completo de português na minha plataforma, para as pessoas que querem aumentar o um nível de português muito mais rápido. É claro que o material está mais estruturado, não é somente o vídeo, né? Tem o vídeo, tem a transcrição, tem a legenda, tem um áudio separado do vídeo, tem PDF, tem quiz, tem suporte de WhatsApp, ou seja, tem um montão de coisa. Então, é assim que eu trabalho viajando, ok? Gravando muito conteúdo pra vocês aqui, e as pessoas que estão interessadas em melhorar o português começam o curso completo, beleza? Ok, vamos lá, mais perguntas por aqui. Tá, tá, tá, tá, tá, não sei o que, não tá sei o que. Clandestino 120, você está escutando sertanejo universitário? Não, agora começou a tocar aqui... Planta e raiz. <risos> Mas estava tocando sertanejo universitário aqui. Falar nisso, sertanejo é um ótimo estilo de música para vocês aprenderem, aprenderem expressões. Eu fico impressionado com a quantidade de expressões que você pode aprender escutando sertanejo. Quando eu começo a escutar, eu começo a pensar na, na, com a, se eu tivesse analisando essa música numa aula de português, nossa, caramba, tanta expressão, tantas palavras, tantas coisas para explicar, somente no pedacinho da música. Vamos lá. Vamos continuar aqui mais perguntas, galera. Quem quiser fazer mais perguntas aí, hum, é o que. Faz tempo que eu escutei que os melhores beijos do mundo são dos brasileiros? Nossa senhora, você escutou isso aonde, hein? Ah, eu não sei, né? Mas eu ter que ir pro Brasil aí para saber se é verdade ou não. Eita, essa pergunta foi boa. Ah, ok. Ok, Ruben, Felipe, vai viajar pelas cidades da Colômbia como Manizales? Já estive em Manizales duas vezes, ok? Bacana, é cidade é tipo como eu vejo urbanizadas como um em versão miniatura. Mas bacana, eu gostei muito. Então é um bom estilo de vida. Vamos lá, vamos lá. Quem você acha que vai ganhar o partido da quinta? Será que era o, o jogo de quinta-feira? E aí tem uma bandeira. Não sei quem contra o Brasil, porque eu não sei nem de onde é essa bandeira aí, tá aparecendo a bandeira do Paraguai, sei lá. Não sei. Eu não sabia nem que ia ter jogo, Que okay? eu não acompanho jogo de futebol nem tanto assim. Eu vejo tal, mas eu não sou tão fanático assim de futebol. Mas eu vejo alguma coisa aí, né? Beleza. Vamos lá, próxima pergunta aqui, galera. Três minutinhos. Tá, tá, tá, tá, tá, já foi? Ok, Ismay perguntou aqui: você tem planos para aprender outra língua? Eu comecei a aprender francês e italiano. Tá na minha lista do, dos idiomas que eu quero aprender, mas com uma coisa aqui outra ali, então eu ainda não foquei em aprender esses idiomas. Tenho um pouco abandonado aí. Mas eu tenho o plano de voltar a aprender. Né? Vamos lá, mais perguntas aqui galera. Qual o jeito usar? Quando que eu já Quer ser o professor isso? Okay. Leila, sou professora do PLA ou PLA em Caracas, né? português como língua estrangeira. Uh, quando você pensa em dar um pulo aqui... Nossa, dar um pulo na Venezuela tá meio complicado agora, né? Eu acho que quando a situação melhorar por lá, eu dou uma passadinha pela Venezuela. Mas eu estive na Venezuela em 2012, 2013. Ok, se vale pô tem um completo em Chile. <risos> um completico, tem que fazer com muita aguacate com um monte a Bueníssimo. Ok. Vou cobrar, vou cobrar, hein? Vou cobrar esse. Esse completo. Por quantos anos você usou o aparelho? Eu usei aparelho durante quatro anos na minha infância. Tirei, passei vários anos sem usar isso. Coloquei de volta quando eu tava na Colômbia aqui. Quando eu tô na Colômbia. Passei seis meses e agora eu já tirei, ok? Estou usando o, o que fica atrás aqui. Aham. Uhum. Beleza, detalhes aqui de Felipe Brazuca. Você vai dar aulas na Argentina? Não tenho pensado dar aula na Argentina, Quem okay? Seria mais fazer encontro de português, ficar com vocês aí, conversar, tirar dúvidas, algo assim bem tranquilo, bem relax, ok? Mais perguntas, galera, manda aí nos comentários, aí do lado da caixinha de comentário tem um botãozinho de interrogação, B. Messias, o que é tribufu? <risos> tribufu é tipo uma mulher feia, assim, uma mulher feia, é um tribo fu aí, uma mulher toda desarrumada, assim, que não se veste bem, toda é. é um, um canhão aí. Um canhão de guerra. <risos> louca e maluca é a mesma coisa? Ela tá louca, ela tá maluca. Não é a mesma coisa. Eu acredito que você pode usar basicamente da mesma forma, ok? Vamos lá. É, Stalin está perguntando aqui: você poderia fazer um vídeo sobre vocabulário utilizado na academia? Hum, pode ser uma boa, cara, fazer um vídeo sobre isso. Hum... Venha ao Uruguai e tenha a salva. O Nasarito aí, tá? Vamos ver. Ok, vamos aqui ver mais últimas perguntas, galera. Ismael tá fazendo um montão de perguntas aí Ismael, muito participativa. Você gosta de todo tipo, não tudo, ok? Todo com O. Você gosta de todo tipo de música ou só um tipo, um tipo de música masculino, ok? Em geral, eu escuto muito tipo de música dependendo do momento, ok? Tipo, agora eu estou escutando eh, sertanejo, antes eu estava escutando trilha sonora, Antes eu estava escutando música clássica, então, dependendo do humor, eu vou lá e mudo, ok? Ok, vamos lá. Outra pergunta. Ah, cara, cara, cara você conhece alguma cidade? Não. Ok. E aí, com quantos anos você começou a aprender espanhol e quanto demorou para aprender? Eu comecei a aprender espanhol... Em 2012 2012, né? então faz sete aninhos aí que eu comecei a aprender espanhol Foi o primeiro contato que eu tive com o espanhol em Buenos Aires Eu não aprendi quase nada em Buenos Aires Porque eu tinha uma namorada brasileira e eu conversava muito com ela Todo dia, tá? era tipo quatro horas, seis horas conversando com ela Então praticamente não falava espanhol E quando eu escutava os argentinos falando, eu não entendia quase nada Então eu tinha, até, eu tinha vergonha de pedir empanar, pedir empanar por telefone. Eu tinha vergonha. Eu pedia para uma amiga pedir para mim e ela ficava rindo da minha cara porque eu tinha vergonha de pedir. Porque ela ia falar, e eu, eu tipo, caramba, não tô entendendo o que tá falando. Eu tô tudo perdido aqui. Nossa, não, mas esse tempo já passou, né? Agora já pode dar um pouquinho mais de espanhol. Ok, façam perguntas. Façam perguntas aí do lado, ok? Na caixinha de interrogação, porque aparece aqui. Olha só, você já escutou e dançou o vallenato? Hum. eu bueno, creio que nas borracheras da vida, pois pues, eu não. Dá o Eu não sei, eu não escuto tanta música latina assim para dançar. Eu não danço nem tanto. Eu danço quando é o jeito, quando eu tenho que dançar, eu danço Ah, ok, vamos dançar aqui e tá, tal, não sei o quê. mas sair pra dançar assim, não é o que fazer, Vamos fazer uma, algo mais extremo, aí é sim eu gosto, né Vamos pra montanha, vamos escalar, vamos fazer mergulho, vamos pular de um paraquedas Vamos, sabe, tipo, alguma coisa assim Mais extremo Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá Última aqui, ok? É, consta, tá, tá, não, já foi Okay. ok, dá uma pergunta aqui, ok? Paola, Paola, quanto dura o curso completo de português? O curso completo de português, se você seguir as instruções, você termina em seis meses, ok? Mas não quer dizer que você deveria deixar de consumir o conteúdo, porque aprender idioma é algo para sempre, você sempre tem que estar tá revisando o material, fazendo anotações, anotações e conversando com as pessoas, é muito importante. Por isso que o material está totalmente desenvolvido, para que vocês possam repetir. Né? Tem o vídeo, tem a versão em áudio, tem a transcrição, tem legenda, tem quiz, ou seja, tem várias opções para que cada, cada vídeo, você possa tirar o máximo proveito de cada vídeo, ok? Ok. Vamos lá, vamos lá. Vou, Deixa eu ver mais aqui, perguntas, opa, aqui okay, é uma boa pergunta, que, que te inspirou a ensinar português? Que me inspirou? Na verdade eu não queria dar aula de português, okay? eu queria dar aula de inglês, mas apareceram algumas pessoas querendo aula de português aqui na Colômbia, e eu comecei a dar aula de português aqui na Colômbia, e a coisa foi melhorando, melhorando, e as pessoas foram gostando, comecei a gravar vídeos na internet, e eu vi que, caramba, se as pessoas estão aprendendo tão fácil assim comigo, eu não posso deixar de fazer isso, eu quero continuar ajudando mais pessoas. Então, se você identifica que você tem uma habilidade que poucas pessoas têm, de passar informação sobre um determinado tema com facilidade, então explore essa habilidade que você tem para beneficiar mais pessoas. Então, foi isso que eu fiz aqui, Continuo fazendo, já faz vários anos que eu dou aula de vocabulário. De vocabulário. Aula de português. Eu comecei a ler o comentário aqui sobre fazer vocabulário. Eu li o comentário de Natália. Beleza? Então, já faz tempo que eu dou aula de português. Gosto muito e não tenho planos de parar de dar aula de português neste momento. Okay? Então, a ideia é continuar dando aula de português. Uh, Merece? Felipe, você conhece a palavra merece para responder? Obrigado e obrigada? Hum, eu nunca escutei isso, Alberto. Ah, cara, merece. Não, deve ser coisa nova do Brasil, né? Deve ser coisa nova do Brasil. Oh, Juan Miguel que está perguntando aí qual é o valor do curso de português. Veja na página felipebraçuca.com, ok? Você vai ver lá na parte de cima as opções sobre o curso completo de português. Ou no meu perfil, no Instagram, você vai ver que tem um link, e nesse link você vai ver matrículas, curso completo de português, ok? Para você ver de que se trata o material. Ok, galera, última pergunta aqui pra gente terminar, ok? Vamos ver se amanhã eu faço outro live com vocês aqui, porque tem muita pergunta que eu não respondi aqui. Ah, quando... Ok, quando vai voltar pro Peru? Ah, não sei, eu não tenho planos para ir para o Peru nesse momento. Não tenho planos, mas é uma possibilidade. É uma possibilidade, gostei muito. Ok. Nome, boa pergunta, José. Estamos chegando aqui nos assuntos assim pessoais. Nome do livro que fez a maior influência na vida? Ah, eu acho... Quando eu comecei a aprender inglês, eu comecei a ler muito conteúdo diferente de desenvolvimento pessoal, que eu tinha muito preconceito com isso, eu não gostava desse tipo de leitura, mas depois eu comecei a ler, eu comecei a me beneficiar muito e a beneficiar outras pessoas com o fato de eu, de eu estar me ajudando, né? Eu, poderia, eu podia ajudar mais pessoas. Então, o primeiro livro que eu li em inglês me impactou muito, que é um livro de Tony Robbins, muito antigo Tony Robbins era um moleque né? tipo adolescente assim, jovem, eu jovem acho que tinha uns 22 anos eu acho que se chama Notes from a Friend Notes from a Friend esse livro é pequeno é curtinho curtinho mas era em inglês e foi minha primeira leitura em inglês então isso me impactou muito assim me deixou muito é, não sei como motivado para começar outras leituras então, quando você começa a ler algo que realmente faz uma diferença na sua vida, nessas leituras as pessoas recomendam outras coisas. E você começa a descobrir outros autores, outras, não sei, pessoas que estão envolvidas em fazer algo que você admira. Então, é nada mais consumir esse tipo de conteúdo. Faz toda a diferença, ok? Ah, ok. Olha só, Juan, merece é uma expressão usada no Brasil. Falam, ninguém merece. Ok, ninguém merece, ok, mas responder obrigado como merece, eu nunca ouvi, ok, mas tipo, ninguém merece, sim, é comum. Acontece alguma coisa ruim e as pessoas falam, caramba, ninguém merece essas coisas. Ai, ninguém merece, ou seja, ninguém no mundo merece passar por essa situação. Ok, vamos lá, boa pergunta aí, José. Então fica aí o livro, nesse momento eu estou lendo uns livros também aí, bacana gracias. Felipe, lá outra vez escutei a palavra guria que significa graças. Saludos de Pedro. Guria é tipo: pode ser guria de menina ou pode ser guria de uma pessoa imadura, ok? Uma moleca. Essa é uma guria aí, uma moleca. Ou pode ser também de uma menina, ok? Beleza? Ok, eu continuo falando aqui. Outra, outra, outra. Hum. Nossa, foi muito engraçado aqui. Olha, só, vou fazer. Nico, vou fazer uma viagem para Recife. Qual é a dica, meu irmão? Meu irmão, meu irmão. Meu irmão. Qual é a dica, meu irmão? Cara, minha dica para viajar para qualquer parte do Brasil é você aprender as expressões, ok? Aprenda muito vocabulário que é diferente do espanhol. Eu sempre falo para vocês que o mais importante é aprender vocabulário, vocabulário e vocabulário. Por isso, sempre nos vídeos que eu tenho na internet, eu foco em vocabulário, ok? Isso faz a total diferença. Você sabe o nível de uma pessoa pela quantidade de vocabulário que ela utiliza. Olha só, Patito. Uma amiga que mora no Sul usa muito guria. Ok. <risos> beleza, beleza. Galera, é isso aí. Terminando aqui o live com vocês. Brigadão pela participação de todos. Muita gente se conectou aí. Eu fico feliz em saber que vocês estão super motivados e motivados para aprender português. Já sabem que podem contar comigo. Eu estou aqui publicando várias e várias vezes na internet, tanto no YouTube, como no Facebook, como no Instagram, como nos e-mails, como no WhatsApp, ou seja, curso completo, mini curso. Ou seja, não tem como escapar do português, ok? Literalmente. Se você falar pra mim, hoje em dia, que não está aprendendo português porque não encontra material, nossa, é uma desculpa sem noção, porque tá tudo na internet. O que falta é o quê? É o quê? Disciplina, motivação e autoconfiança que eu sempre falo pra vocês, beleza? Então, galera, grande abraço pra vocês. Obrigadão outra vez aí por se conectar. E estaremos em contato no próximo live, talvez amanhã. Ou depois de amanhã eu faço outro live com vocês, ok? Fiquem atentos e atentas. Valeu. Um abração. Tchau.